Te falaram que steel frame é boa, não aguenta vento, né? Não é resistente, Geraldo tá rindo aqui. <risos> não é resistente, que é complicado, né? Em lugar de praia, pois é. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues. Esse aqui é o especial, né? Do nosso bloco Construindo de Steel Frame, é a da Mexa Dulce. <risos> E eu só vou te contar uma coisa. A gente está na frente da praia. Que venta, mas venta. Mas venta, venta, venta de uma forma. de é uma forma? Pois é. Ah, e ao longo dos meus anos, eu fui encontrando soluções, né? E manuais aqui do Brasil, até lá de fora, mas lá fora, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. E soluções para locais onde tem muito vento. E nesse vídeo, eu vou te mostrar agora um detalhe muito legal para você tá fazendo um negócio tipo esse, aberto. Né? Aqui é uma varanda. <risos> esse é o especial da Metis. Se você não está inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Tã! Ative o sininho. Tch, tch, e não deixe de assistir a playlist completa com passo a passo dessa obra. E aqui nessa obra, eu tô botando em prática um desses detalhes que a gente faz para poder resistir ao vento, tá certo? Resistir ao vento. E eu vou mostrar para você o detalhe. Bacana, porque tá vendo? É tudo aberto. É aberto aqui. Aqui a gente vai fechar lá. Já é aberto ali, é aberto na frente. Pronto, que eu tô olhando vocês. Então é tudo aberto. E se a gente pensar, eu tenho aquele pilar e esse pilar aqui. Dois pontos só. E agora? E agora, para esse concreto que eu tô não estourar. E é isso que eu quero mostrar para você. Então vamos lá? Então, ó, se a gente pensar, eu tenho o meu pilar de steel frame. né Aqui, ó, tem um pilar de steel frame. E o vento, o que, que ele vem? Ele vem de baixo para cima, só... Assim, e vai tender a levantar isso aqui. Isso aqui ele tá muito bem aparafusado aqui, né? Só que não adianta fazer um negócio muito bem aparafusado. Eu vou até verificar se o Geraldo botou todos os parafusos. Senão a gente bota mais parafusos. Isso não é um problema. Mas o que, que adianta fazer tudo isso aqui muito bem aparafusado, muito bem reforçado? Se aqui embaixo na base vai toda a pressão não tiver reforçado. O que que acontece? originalmente toda obra de steel frame a gente tem o que? Um parafuso cada. Né? no encontro da guia com o montante. Então, se eu fosse parar para pensar nesse pilar, eu ia ter esse esforço todo do vento e quatro parafusos por pilar, né? E do que, que adianta eu botar um super chumbador? Isso aqui é um chumbador, se você não sabe o que é um chumbador. tá vendo aqui? Ó, chumbador. Pá. Do que adianta eu botar um super chumbador potente, segurando a minha guia, se o meu perfil não tá preso na guia? Então, o que, que a gente faz que a gente adota como solução? Entre o chumbador e a guia, eu pego um pedacinho de aço que a gente cortou de sobra de perfil, tá vendo? Isso é a lateral de perfil. Aqui é a aba do montante e aqui é a lateral do montante. Eu corto isso, corto outra lateral e eu faço uma cantoneira de aço, pegando exatamente o chumbador com a guia e aumentando o meu número de parafusos aqui, ó, bem na lateral. Então, aqui eu aumento o número de parafusos. Então, dessa forma, a gente bota mais parafusos e eles estão conectados diretamente no meu chumbador. Então, agora eu não tem mais tão poucos parafusos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito parafusos, e mais três aqui, e mais três aqui. Olha só, seis parafusos. Vocês estão vendo? Então a gente tem tá um negócio bem mais reforçado. Então essa cantoneira foi um detalhe que eu aprendi com o pessoal lá fora. você vê, não precisa ser nada especial. Você faz com sobra de material da obra. E aí a gente coloca diretamente no chumbador e pegando os perfis. Fica bacana, né? Dessa forma eu te garanto, meu amigo. Sua estrutura não voa nem se você quiser. Pode bater o tufão aqui que não voa. E é uma solução simples de você estar executando, né? E o que, que acontece? O ideal é que essa cantoneira vá detalhada no seu projeto executivo, no seu projeto estrutural, né? Por quê? Você tem que ver certinho qual a espessura do aço vai aguentar. Se só são três parafusos que precisa mesmo na cantoneira, igual a gente viu, aqui no total a gente tem seis parafusos, né? Três de cada lado. E a gente tem mais quatro da base. Um, dois, três, quatro, é isso aí. 4 na base, então a gente tem 10 parafusos no total. Se tem que ver se 10 parafusos é suficiente, entendeu? O que, que precisa ver também? Se o diâmetro, se o comprimento do chumbador é suficiente? Tudo isso muda. Por isso que é muito importante você ter um projeto, saber calcular tudo isso de certinho, né? E se você quiser saber mais sobre projetos de steel frame, sobre esses cálculos, eu mostro tudo isso para você no meu curso online, DPS Desmistificando Projetos de Steel Frame. É um curso que a gente tem que você se inscreve, você tem acesso por um ano, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Tem várias tabelas prontas, tem passo a passo em software de projeto, detalhe executivo. Meu amigo, tudo que você precisa para começar a projetar é fazer projetos eficientes, né? Econômicos, extremamente estáveis, exatamente como esse. E te digo mais, o mercado de Steel Frame precisa de bons projetistas, estamos com poucos projetistas que sabem fazer projeto bem assim. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso DPS Desmistificando Projeto de Steel Frame, não deixe de clicar aqui embaixo no link que está no descritivo do bio e não dá bobeira. <risos> Clica lá, saiba e se inscreva agora, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau, a gente se vê por aí e não deixe de acompanhar o nosso pessoal aqui da varanda da minha tia. Tchau!